Deixa eu só complementar, na verdade, tentar colaborar com, com essa pergunta que a Cintia fez, né? Foi a Cintia? Ah. Cintia. Eu vou botar um link aqui no chat para vocês, que é sobre um manual de direitos autorais do PROEDU. Acabei de postar ali. É, então, assim ó, é, existe um movimento mundial que trata de dados abertos e acesso aberto. Em várias, em várias dimensões, em vários setores públicos e privados. Tá? Uh, mas tem uma, uma coisa anterior, que é uma discussão até antropológica, assim, ó, uh, o conhecimento livre foi, por filosofia, o que fez a civilização se desenvolver. Tá? As grandes revoluções da, da civilização elas vieram acompanhadas de compartilhamento de conhecimento para soluções de problemas que foram fazendo a civilização avançar. Então, conhecimento livre sempre foi uma premissa do desenvolvimento da, da civilização. Mas lá pelas tantas vieram é, fronteiras artificiais que foram criadas através das leis de direitos autorais. Então, as propriedades intelectuais, os direitos intelectuais começaram a estabelecer barreiras e o conhecimento deixou de ter a característica filosófica de conhecimento livre. Tá? Então, existe uma discussão hoje atual no mundo digital sobre o que são os direitos autorais e de que forma que nós licenciamos os nossos conteúdos para uso livre. E aí nós temos as licenças que a mais atualizada e a mais difundida atualmente são as licenças Creative Commons. Tá? É, um, é um movimento que vem de, de um... De um de um esforço dos últimos 15 ou 20 anos e muito atrelado ao, à disseminação de conteúdo na web e com essa discussão de a gente ter a internet e a web como uma terra sem dono, de a gente achar uma infinidade de conteúdos que a gente não tenha as fontes, se são confiáveis ou não e também não sabe de quem é a autoria em, algum, em alguns casos, do que a gente encontra, a não ser que você busque os conteúdos em fontes conhecidas e confiáveis, como os repositórios institucionais, é, ou o YouTube, ou, ou repositórios ou fontes de conteúdo que são de grandes empresas e, conhe, e conhecidas. Por exemplo, o YouTube é um repositório de vídeo de, que você pode acessar livremente. O uso e o acesso ao conteúdo do YouTube é público. Mas tu não podes te apropriar do conteúdo tanto que o YouTube não deixa tu de fazer download dos vídeos. Porque a licença do YouTube, a licença YouTube, ela não permite a, o download, não, pre, não permite a distribuição pública. Tu só podes acessar publicamente o conteúdo que está lá. Tu pode ver, mas tu não pode usar para ti. Por exemplo, tu não podes usar, baixar o conteúdo e incorporar ele numa apresentação PowerPoint. Tu pode é, usar o link apontando para o, o, o local original. Tá? Se, isso dentro do nosso meio acadêmico, a gente sempre usou isso. Isso é uma coisa que está na natureza da nossa atividade profissional. Nós podemos copiar partes de livros para usar nas nossas aulas, mas nós não podemos passar adiante essas partes de livros para os alunos, porque senão é crime. Eu posso usar para fins didáticos, isso está na lei de direitos autorais brasileira, eu posso usar para fins didáticos, mas eu não posso compartilhar aquele conteúdo, eu posso usar ele como exemplo nas minhas aulas. Agora, existe produção de conteúdo que já está seguindo uma outra diretriz, que é a possibilidade de alguém baixar o teu conteúdo com a tua permissão através de uma licença de uso, e nessa licença tu diz que aquele conteúdo, desde que a pessoa diz uh, faça referência ao autor original, que tu podes pegar, adaptar, transformar, remixar e recompartilhar aquele conteúdo, mantendo a referência e citação ao, ao, ao original. Então dá para ir transformando esse desde que é, esteja atribuída esse conteúdo a licença Creative Commons. Tá? Por exemplo, o YouTube permite que quando tu suba um vídeo, as pessoas às vezes passam por essa fase ali no, no, no upload do, dos arquivos sem se dar conta no YouTube se tu não define a licença, tem um campinho escondido lá que ele te pergunta qual licença que tu quer usar e já está por padrão a licença YouTube, mas tem a licença Creative Commons lá e aí tu abre um menuzinho e escolhe a Creative Commons, se tu troca a licença para Creative Commons, os teus vídeos vão poder ser baixados e utilizados com qualquer fim, desde que o usuário que está fazendo a alteração ou a apropriação do teu o vídeo mantém a citação ao autor original do produto. Eu, por filosofia, eu troco sempre os meus, as licenças do, dos meus vídeos no, no YouTube para a Creative Commons. Uhum. É, e aí, esse manual que eu botei aqui no chat, ele pode responder algumas outras questões em relação a isso. Assim, eu, o que, que tu pode usar, o que, que não pode? Tu vai fazer um vídeo com, com uma trilha sonora, com áudio? É, pode usar, não pode, tem músicas e, tri, e, e fundos sonoros que são creative commons, que tu vai poder usar livremente. Se tu pega uma musiquinha que tu gosta e bota lá e vai subir pro YouTube, o YouTube bloqueia porque ele identifica por um algoritmo de inteligência artificial a origem, a própria música e acaba tirando teu vídeo do ar. Então, é por aí. Tá? Então, é só a atitude de colaboração. É um assunto todo que mereceria uma tarde de conversa sobre isso.